Gente, então, a ideia hoje é fazer, tirar dúvidas, né? Então, assim, alguém, se você tem alguma dúvida, né, e queira fazer a pergunta, a gente vai passar o um formuláriozinho, você pode colocar, pode ser respondido também aqui, ou pode fazer o envio de por e-mail da resposta, aí essa resposta, gente, vai para todo mundo, tá? Não é só pra pessoa que perguntou, não. Que a gente vai colocar na lista de e-mails que a gente tem. Esse decreto ele vai falar sobre o que, como, né, esses servidores, o que, que é esse núcleo, né, e como vai ser. Então, na verdade, vai trazer um pouco do que é o regimento, né, das ações. na verdade nem o é regimento, as atribuições dos servidores, dos servidores e das servidoras que vão atuar nesse nesse núcleo, né. E aí, é não tem muito segredo, né? Ele vai falar sobre a estrutura mínima que foi garantida. Então, assim, pode ser que tenha mais, pode ser, mas em todo o conselho tutelar vai ter uma pessoa que faz parte desse núcleo que vai trabalhar a parte administrativa do conselho. Então, essa parte administrativa tá fazer um ofício, requerimento, ah, recebeu alguma demanda, né? Que ainda não passou, porque aí. Ele vai distribuir as funções a partir do que é solicitado pelo conselheiro Que vai estar coordenador do conselho Uma coisa que é importante é que essas pessoas que trabalham no núcleo Eles não vão poder assinar, por exemplo, como documentos relacionados ao conselho tutelar Ou a função de conselheiro tutelar Isso pode cair na prova né, quais são, o que, é que ele pode fazer Se ah, chegou, por exemplo Uma denúncia é, Chegou, na verdade O um encaminhamento do CRAS Para o acompanhamento da família A única coisa que ele vai poder fazer É dar o recebido né, E entregar para o coordenador Para o coordenador Do conselho distribuir Entre os pares Que ali estão Então, assim, ele não vai poder Dar encaminhamento a essa demanda porque isso é uma função de conselheiro tutelar, né? E, é, a, por exemplo, a gente vai solicitar junto uma visita, ele não vai poder fazer também, porque isso é uma ação do conselho tutelar. Então, assim, na legislação, está bem especificado nesse decreto que é atividades relacionadas ao conselho tutelar e ao conselheiro tutelar. Então, essas atribuições, ele vai trazer essas atribuições no artigo 32. É, na verdade, é, do, que ele, do que o exercício desse núcleo, não necessariamente. E aí o artigo 33, ele vai trazer as atribuições do pessoal do núcleo. Então, assim, são coisas que são é, similares, mas que não são, é, não podem ser lidas da mesma maneira. Então, vamos lá, né? O artigo 1 vai colocar, ah, outra coisa. Quem é, quem trabalha nesse, nesse núcleo, geralmente são servidores de carreira, né, a Secretaria da Criança, a extinta Secretaria da Criança, né, a atual Secretaria de Justiça, fez o um concurso público, <coughs> desculpa, fez o um concurso público, né, e as pessoas que trabalham, é, podem ser lotadas, poderiam ser lotadas, né, no caso da Secretaria da Criança, porque o decreto ainda faz referência, como decreto, a qualquer momento ele pode ser revogado, né? Porque nessa nova estrutura, nessa nova conjuntura que está que tá se dando, é, você pode revogar esse decreto e fazer um novo a partir das especificações da secretaria de justiça. Mas aí eles colocam, né? Que não pode ter parentesco com nenhum conselho tutelar, porque pode acontecer, né? Eu sou candidata ao conselho tutelar, fui eleita. Né, e vou trabalhar no Conselho Tutelar lá do Núcleo Bandeirante. Minha irmã passou no concurso da secretaria e foi lotada no Conselho Tutelar do Núcleo Bandeirante. Não pode. Né? Esse grau de parentesco também, até segundo grau, ele não pode ter dentro do Conselho. Então, essa pessoa vai ser manejada para outro lugar. Né? O conselheiro não pode fazer esse movimento, então quem sai é a servidora. Então, ele vai falar, né? no artigo 32, vai falar, com estrutura, é, núcleo de apoio técnico-administrativo, pode ser também que essas pessoas sejam cargos comissionados. Agora, como houve esse, esse novo concurso, isso diminuiu, mas, por exemplo, na gestão passada, na eleição passada do Conselho Tutelar, de 2011, depois a de 2015, as pessoas tinham muitas pessoas que eram é, cargos-condicionados, né, que trabalhavam nessa estrutura. Como houve o Conselho, a, a, esse processo de, do concurso, o chamamento dessas pessoas, diminuiu-se o número de cargos comissionados, mas pode ser que seja, e que esteja lotado dentro do núcleo. Isso não tem nenhum impedimento, o decreto também não fala nada a respeito disso. Mas estão se priorizando, né, pelo menos trabalhei na secretaria a, na gestão passada, né? Então, priorizando que as pessoas que são servidoras de carreira, que ocupem esses espaços, ok? Então, vai falar sobre essa estrutura né, mínima, e aí essa estrutura mínima geralmente é um servidor, esse é o mínimo, mas é um servidor que vai fazer essas tarefas a, para além né, do, dos conselheiros tutelares, né? E aí eles podem destinar um técnico administrativo, enfim. Essa estrutura mínima tem que garantir pelo menos a presença de uma, de uma pessoa, né? É, garantido pela Secretaria de Estado, né? na forma da lei, deve exercer as seguintes atribuições. Aí no, no primeiro artigo ele vai falar organizar e orientar o serviço de recepção encaminhando os casos para atendimento. Então assim, chegou, quando chegou a demanda no Conselho Tutelar... Não vai ser o conselho tutelar que vai fazer esse atendimento primário, né? A pessoa chegou uma família lá porque a menina, uma das filhas está em situação de moradia de rua, né? E a avó quer requerer a guarda da criança. E aí vai no conselho tutelar para fazer o processo para levar para a vara da infância, porque conselheiro tutelar não trabalha com adoção. Chegou a pergunta dessa também, a gente vai, vai esclarecer, né? Mas conselheiro tutelar não faz processo de adoção nem nada, ele faz o encaminhamento. Então, quando essa pessoa, essa família chega, quem vai fazer o atendimento primário não vai ser o conselheiro tutelar, porque você não sabe nem se vai ficar com o caso, né? Vai ser essa pessoa que está lá na recepção, que vai pegar a demanda, vai fazer o relato da demanda, não é fazer relatório, porque essa é competência também do conselheiro tutelar, a pessoa vai contar a situação, ela vai falar, espera um minutinho que eu vou repassar a demanda. E o conselheiro que estiver de plantão, né, vai pegar aquele caso de forma emergencial, mas depois esse caso vai ser distribuído pelo coordenador do conselho, porque nem sempre você vai continuar, dar continuidade no atendimento. Porque como funciona o regime de plantão, às vezes, por exemplo, é um sábado. Você está de plantão, recebeu essa demanda. Quando tiver a reunião de coordenação, o coordenador vai fazer os devidos encaminhamentos e vai passar para o conselheiro que vai ser, ficar responsável pelo caso. Né? Manter o sigilo das informações referentes aos casos atendidos pelo conselho tutelar. Tá isso é óbvio, né? não, não preciso nem falar que todo caso que envolve criança e adolescente ele exige sigilo, né? em especial alguns, algumas demandas, mas isso tem que ficar, né? a pessoa que vai trabalhar lá, ela sabe disso. Receber e transmitir informações dos fluxos administrativos com a devida autorização do colegiado, ressalvadas o caráter sigiloso. Então, chegou, é... e aí como o conselheiro tutelar, é, por exemplo, é eleito pela comunidade, um exemplo. Né? Aí você tem um caso de violência sexual que ocorreu na sua rua, não tem a mínima condição desse conselheiro ficar responsável por esse caso, né? Então, todas essas. essas esses detalhes, né, vão ser, pegos, vão ser colhidos no momento que ele chegar no conceito tá lá. Então, e, e, e aí, o, todo caso de violência sexual, ele é sigiloso, então isso, porque corre esse segredo de justiça, né? E toda ação envolvendo menores de 14 anos, porque a legislação fala isso. Isso está. A vara da infância, todas as instituições, né, pregam essa. Então assim, quando fala do fluxo administrativo, é chegou, por exemplo, chegou uma circular da secretaria de justiça para informar sobre tais situações, né? Se o coordenador, né, do, ou o colegiado definir que vai passar para todo mundo, ok. Se falar, vai passar só para o conselheiro A, para o conselheiro B, porque isso tem a ver com demandas que eles estão atendendo. Aí vai só para esses conselheiros. Então, esse trâmite de fluxo vai ser também é, deliberado por essa pessoa. É, apoiar todas as atividades do conselho tutelar, dos conselheiros, no que tange às providências administrativas, interna ou externamente, respeitada a natureza das atribuições inerentes ao cargo. Então, eu preciso fazer uma visita a uma escola que está com um problema, uma escola militarizada, para acompanhar o serviço que está, né, como é que anda, os, as crianças e os adolescentes que ali estão, como é que está esse processo, se existe violação, se não existe violação. Né. O, o, o, o conselheiro não vai ligar diretamente e falar né, eu sou conselheiro, não. Então, essa pessoa vai fazer esse trâmite né, e aí na visita ela não, não acompanha, mas o trâmite, todo o trâmite burocrático ela faz. Receber demandas e encaminhá-las ao coordenador do conselho, para as devidas distribuição. Organizar e guardar, que vai numerar processos, fazer a juntada de documentos nos processos de casos e demais expedientes administrativos. No artigo 7º, receber protocolar, expedir correspondência, bem como distribuir e endereçar quem é de competência. vou atender as ligações telefônicas conferir o correio eletrônico do conselho tutelar, encaminhar o, nono, encaminhar o caso ao conselheiro tutelar de referência, se tratando de atendimento emergencial, que foi isso. O conselheiro que está de plantão vai fazer esse atendimento emergencial, né? mesmo que não seja da sua área de atuação. Porque aí dentro do, do conselho, eles dividem por regiões. Né? Aí você fala assim, ah, mas Dani, já tem... Nessa, essa, por exemplo, Ceilândia, tem quatro conselhos Aí o conselho 1 um vai atender a área da 5, da 7, do p E aí o conselho 2 vai atender Só Sol Nascente o Conselho 3, por do Sol E o conselho 4 vai atender a Ceilândia Sul Mesmo a partir disso, você imagina que Ceilândia é uma cidade grande né Então assim, só a parte norte né Ela tem pelo menos aí 40 quadras se você pegar setor, expansão, juntar tudo. Então, eles dividem por área de atuação. Não necessariamente que esse conselheiro só vai cuidar dessa parte, mas eles dividem para melhor organizar e para que seja mais ou menos balanceado o número de casos que cada conselheiro e conselheira atende. E isso depende da divisão da área. Agora, por exemplo, chegou um caso emergencial. No, nosso, no, no conselho 1, que é, faz referência, na verdade, deveria ser atendido no conselho 2. Você vai mandar essa pessoa voltar para casa? Não, você vai atender e depois passar para o conselho, conselho, que é o conselho de referência. Então, a pessoa que é responsável, às vezes, que está nessa parte administrativa, às vezes ela vai pegar essas demandas, né? como chegou lá, não tem como fugir, Vai passar para o conselheiro Que é de referência E vai fazer esse atendimento emergencial Para dar os devidos encaminhamentos Coordenar as atividades Do transporte do conselho tutelar Vai agendar vai carro a, São cinco conselheiros Cinco não podem sair para fazer visita junto Então quem vai de manhã Quem vai à tarde Fazer essa coordenação administrativa Puramente administrativa né? É verdade a composição Na composição do NAD Ai, Obrigada é, servidores cônjuge, é, companheiro, quase que eu falo cônjuge, é, companheiro ou parente de linha reta, colateral, por afinidade ou até terceiro grau de qualquer um dos conselheiros. Então, né, foi o que eu comecei explicando. É verdade, na composição do conselho, né, é, suplentes eleitos, porque, como eu disse, são, pode ser, servidores de carreira ou podem ser cargos comissionados. Então, ah, supondo que eu sou o primeiro suplente do conselho tutelar lá do Recanto das Emas. Aí eu não, não vou assumir o cargo agora, mas aí como eu tenho uma correlação política, fui nomeada para exercer o cargo de, de, de assessora técnica dentro do conselho do Recanto das Emas. Não faz o menor sentido. Então, você não pode ser suplente, né? porque todo mundo é titulado. Né? Tem os conselheiros, aí depois, todos os 200, as 200 pessoas que vão, que vão participar do certame, elas têm que participar, né? que são os titulares e suplentes do curso de formação, e não faz nenhum sentido você ser suplente e estar atuando no conselho. E aí não pode nenhum conselho. Porque isso é uma atividade que vai de interesse próprio, né? Então, assim, a atuação ali não vai, não, não vai ser vedada pela, pelo decreto. Né? É, por conselheiros suplentes eleitos para conselhos tutelares da mesma região administrativa. Aí vai ter a lei, né? Que é de 3 de fevereiro de 2014. É, fica proibida a equipe do NAD. Assinar e responder documentos de competência exclusiva do conselho tutelar ou do conselheiro tutelar, ressalvar as questões meramente administrativas com a anuência do coordenador. Como eu disse, chegou um documento, eu posso dar o um recebido. Mas vai ter coisas que vão ser circular, né? que é uma, um aviso da Secretaria de Justiça, que eu vou ter que dar encaminhamento. Né? E o coordenador vai falar, olha, toda vez que chegar alguma coisa no Conalto para os conselheiros, você pode da assinar o recebido, encaminhar e assinar como sendo encaminhamento da, da equipe técnica. É, os, os servidores que compõem no, no, no parágrafo 4, né, os servidores que compõem na área devem cumprir atribuições expressas nesse regimento sob pena de medidas administrativas. O, no, artigo 5, no, no parágrafo 5 o colegiado pode comunicar necessidade de substituição do servidor a Conalta. Conalta, você sabe o que é Conalta? Não? Conalta é a coordenação né, de todos os conselhos tutelares. Então, dentro da Conalta, existe uma equipe técnica que é para dar suporte. É esse coordenador que vai se reunir com todos os 40 coordenadores, porque senão nós temos 40 conselhos, né? Para falar sobre situações do conselho, para fazer estudo de casa. A CONALTA, por exemplo, vai receber denúncias de violações de direitos ao conselheiro tutelar, tem 10 dias que não vai trabalhar. Então, a CONALTA que vai receber essa demanda. Porque imagina que a estrutura da Secretaria da Criança, né? Que era a Secretaria da Criança, é uma estrutura gigante. E né, dentro dessa, dessa estrutura você tinha. Políticas para a infância: você tinha o, cons, o conselho da criança, você tinha a subsecretaria de sócio educativo, você tinha a JL, você tinha uma série de. Então, os conselheiros tutelares, e aí tem uma, uma secretaria, uma subsecretaria, né, que era de proteção, que era onde estavam os conselheiros tutelares, na, na secretaria de. Só que essa Secretaria de Proteção da Criança e do Adolescente, ela não vai cuidar só dos conselhos de citalaxi. Elas vão ter outras demandas de política pública. Então, criou-se a Conalta para ser esse braço da Subsecretaria de Proteção, para dizer, olha, antes de chegar na subsecretária, vai passar por aqui. Aí tem servidores que vão te dar esse encaminhamento. E aí a pessoa que está na coordenação dessa... Desses, da Conalta, ela, vem, ela é responsável por visitar todos os conselhos saber de infraestrutura, o que está que faltando se tem mesa, se tem cadeira se tem computador se o espaço físico onde está desenvolvendo as atividades, ele é um espaço que é ok ou se tem problema de infiltração porque imagina que dentro de uma secretaria desse tamanho né, a, a, a demanda do conselho até lá ficaria perdida então é, é a, a função da Conalda é exatamente essa É conseguir dar Funcionalidade Aos conselhos tutelares né, E fazer essa coordenação Essa reunião, esse acompanhamento Se eu estiver aí muito rápido vocês, vocês avisam, tá? Mas é porque isso aqui é bem, é bem basicão assim, No sentido de que é o que está na lei. Não tem como eu inventar uma regrinha aqui. De, não é igual ao português que a gente consegue ainda, né, trabalhar algumas coisas. Seção única, né, das atribuições da do pessoal do núcleo de apoio técnico-administrativo. E aí esse é o artigo 33. São atribuições da, do, do chefe da NAD supervisionar os serviços de digitação, expedi é, expedição de documentos, então aí você tem um técnico, né, que vai ser o chefe, e aí, por exemplo, o conselheiro tutelar fez um parecer, e é precisa ser revisado para ser encaminhado para a vara da infância, Nessa né? essa pessoa vai fazer essa supervisão, para ver se ele é excelentíssimo ou é só senhor, assim, vai colocar os termos que são, são corretos, né? mas o escopo do texto vai ser feito pelo conselheiro tutelar. É, manter sobre responsabilidade das, na sede do conselho tutelar os livros, fichas, documentos, arquivos e outros papéis do conselho. É, assistir à coordenação do conselho tutelar no desempenho das suas atividades, respeitada a natureza das atribuições inerentes ao cargo. O que, que isso quer dizer? Essa pessoa ela vai participar das reuniões com os conselheiros tutelares porque pode surgir demandas. Né? Por exemplo, o agendamento de carro. Só que ela vai participar né, enquanto técnica. Ela não vai, por exemplo, no estudo de caso falar que precisa fazer isso, fazer aquilo, ela vai falar né, na perspectiva, já que você precisa do carro, tem possibilidade desse carro a tal hora, tal dia, ponto, né, uma, uma participação que ela é administrativa, planejar, organizar, diger, é, dirigir, controlar todas as atividades administrativas, responder a tudo que tange as competências, no do respectivo núcleo. Né? Então assim, que tem a ver com o administrativo? Ah, quebrou o ventilador da sala tal. Não vai ser o conselheiro que vai se preocupar nesse sentido. Né? Ele vai falar, olha, fulana, ou fulano, o ventilador está quebrado, você tem que reportar com a Nauta para a Conalta vir consertar. É, desempenhar atribuições de natureza técnico-administrativa Que lhe forem atribuídas pela coordenação do Conselho Tutelar Fiscalizar a assiduidade e o desempenho funcional dos servidores subordinados Que aí não é do Conselheiro Tutelar, tá? É dos subordinados que, eu, como eu falei, é a estrutura mínima né? Mas pode ter três pessoas, dependendo do tamanho do Conselho Três ou quatro pessoas Tem os estagiários, tem os jovens é, candangos, tem adolescente aprendiz então que vai estar tá ali que são cedidos também para desenvolver as funções dentro do conselho observar, cumprir, fazer cumprir no âmbito das suas atribuições, as leis e regulamentos realizar todos os procedimentos administrativos da sua competência respondendo, é, respeitando os prazos legais então é, precisa mandar um relatório que todo conselheiro tem que mandar um relatório quando faz acompanhamento de alguns casos, por exemplo, há um caso de adoção na Ceilândia, né? e aí é, a criança acabou de, de, de passar por esse processo de adoção. O, a instituição que fez esse processo de adoção vai fazer o acompanhamento via assistente social e psicólogo dessa família por um período, a vara de infância idem, né? e o conselho lá também vai ser acionado para fazer esse acompanhamento. Então, há, daqui a seis meses tem que enviar um relatório. Então, quem vai avisar, não é que vai avisar, né? mas quem vai ficar responsável por encaminhar esse relatório dentro do prazo é o conselheiro junto com a pessoa, que vai falar, olha, conselheira, é, o prazo para vis... o relatório tal já está chegando, é para a semana que vem, então, para que seja produzido, mas ela não é responsável, ela, ah, se você entregou para ela e ela não encaminhou no prazo, aí é uma questão. Agora, ela não é responsável por esse encaminhamento e pela produção desse relatório. Comunicar, encaminhar com a Nauta, né, com pedidos de providência quaisquer qualquer caso de irregularidade, infração administrativa ou penal, praticados pelos servidores do núcleo, dando ciência ao coordenador. Então, ah, por exemplo, a uma pessoa que está vinculada no pleito é comissionado tem três meses que ela não pisa lá, né? Ela vai falar com a coordenação do conselho e a coordenação, junto com essa coordenação, vai fazer esse relatório e vai entregar, vai enviar para a Conalta. Tudo que está falando aqui, gente, é isso que pode sair, cair como pegadinha. Não está fazendo referência aos conselheiros tutelares, mas sim a equipe que ela vai coordenar, que essa pessoa vai coordenar que forma parte do conselho, né, a estrutura mínima é uma pessoa, mas pode ter, chegar mais pessoas, então, não tem a ver com o conselho tutelar. É, manter o controle do material expediente, então, é, dentro do, do, do GDF, existe uma chave, né, que a pessoa, nem todo mundo tem acesso que é uma chave nos, é, digital, que você vai, digi, vai colocar lá e vai acessar, por exemplo, eu estou precisando de folha, estou precisando de caneta, canetinha, lápis de cor, é como se fosse o um mercado. Aí essa pessoa do, do núcleo é que vai ficar responsável por fazer essa conexão. Então conselheiro, os conselheiros vão fazer um levantamento do que está faltando, essa pessoa vai ficar responsável de acessar o sistema, solicitar o um material e lá mesmo vai te dizer olha, daqui tantos dias esse material vai estar disponível aí o motorista junto com o um conselheiro ou com essa própria pessoa com alguém do núcleo vai ir no depósito das, da secretaria e retira esse material a partir da lista que foi apresentada então todo o processo está no estado ele ela vai te colocar na situação de burocracia então geralmente as pessoas com Consegue fazer isso com antecedência. Ah, pode falar. O sistema é o SEI sistema que Não, o SEI é só para processo. Tá? Esse é um sistema que é para é aquisição de materiais. O SEI você vai acessar com a sua matrícula e senha. Que você vai criar. Mas não tem a ver com isso. Por isso que nem todo mundo vai poder entrar. Porque imagina, você tá são 200 conselheiros, né? esses 200 conselheiros pedindo material, 200 não, são, não, são 100, né? pedindo material, todo mundo entrando no sistema ao mesmo tempo e pedindo material, você imagina que descontrole ia ter, né? ah, eu pedi uma resma, aí né? o outro conselheiro pediu outra resma, outro... então, aí cada um pede, então para facilitar esse processo foi criado esse sistema, que tem uma chave digital que a pessoa responsável vai ficar, vai entrar e vai pedir. Né? E toda vez que pedir, aí o coordenador do conselho vai atestar aquele pedido e vai dar encaminhamento. Né? Porque como ela é a pessoa que vai, vai pedir, ela é só uma técnica, ela não vai poder assinar. Mas ela vai ter acesso e vai fazer a solicitação. Porque é muito específico, tipo, caneta, bique. É, pontas uh, Compacto 07 uh, nananana, Tem todas as especificações Então essa pessoa também passa por um curso Para entrar dentro desse sistema Para conseguir comprar E aí o CEI é outro processo O CEI é só interno Entre as secretarias Todas as secretarias é, Vara da Infância já tem CEI também tem, tem várias instituições Já estamos terminando. É, manter o controle do material expediente, né? Cumprir as orientações do Conalto relativas à uniformização dos procedimentos administrativos. Com o C, essa uniformização ficou mais fácil, né? Porque você já faz tudo, você já entra no sistema, já abre o processo lá, já coloca restrito, né? Só quem vai ter acesso a esse, a esse, a esse processo são pessoas que tem é, que você designar, né? Por exemplo, ah, tem um processo para a vara da infância, uma solicitação do lado do lado da polícia civil é, e uma solicitação para a polícia militar. Então você vai colocar essas pessoas, essas pessoas só a pessoa que receber vai ter acesso a esse processo e vai conseguir dar encaminhamento, né? Geralmente o restrito, na verdade, ninguém vê. Só a pessoa que abriu o processo que consegue ter acesso ao processo restrito. Nos outros tem outras classificações que eu não lembro bem agora, mas o restrito ele, é, então, então sigiloso é que ninguém vê. O restrito você vai vai dar encaminhamento. Só as coordenações conseguem acessar. O público é geralmente é, processo, por exemplo, de nomeação. Olha é só, agora, geral, geralmente as pessoas sempre é classificado como restrito, porque sempre vai ter informação, vai ter uma matrícula, um nome, é, pelo menos dentro da Secretaria da Criança funcionava dessa maneira, as coisas públicas eram mais é, gerais. E aí o sigiloso, geralmente são carros. Não, é isso que eu estou falando, porque como são casos, por exemplo, de violações, aí sempre vai estar tá restrito. E o sigiloso vai ser quando está, por exemplo, abriu um, um processo de lá na comissão de ética. Aí vai ser sigiloso. Por quê? Ah, abrir um processo sigiloso contra a pessoa X, um conselheiro X, né? Que é suposta violações de direitos. Como é suposta violações de direitos, até que seja transitado e julgado, tanto pela comissão de ética pela com, pelo, pelo conselho da criança e do adolescente, esse processo vai ser sigiloso. Por quê? O que, é que já aconteceu? Mesmo restrito, se eu colocar o nome da pessoa lá, ah, Daniele de Paula. Eu, eu vou conseguir ver que existe um processo contra, contra mim, eu não vou conseguir acessar o conteúdo, mas eu vou conseguir. Mas o que, que acontece? Às vezes manda para um conselheiro, o conselheiro está... e é isso, gente, dá cassação, inclusive, da pessoa que está fazendo. Você é do porque dentro da comissão de ética tem conselheiros e tem sociedade civil. Aí a pessoa viu lá o conselheiro tal, que estava respondendo ao processo tal. Aí a pessoa vai lá na tela, tira a foto e manda no grupo dos conselheiros tutelares. Fulano, olha só, tem um processo aberto aqui contra você. Isso dá a perda do mandato, né? Por quê? Porque mesmo que o, que o processo seja eletivo, você está violando um processo que é sigiloso ou restrito. Por isso que sempre que tem dados identidade, CPF, é, relato, ah, por exemplo, eu trabalhava lá na, na secretaria com registro de entidades, você tem todos os dados das pessoas, Cnpj da instituição, você tem tudo lá, não dá, enquanto não se torna um processo que, ok, o registro foi liberado, eu não posso colocar aquele documento público, porque depois eu vedo só os documentos que tem os dados, né? e só deixa aparecer do conselheiro, da conselheira sem nome e aí, aí você, quando a é denúncia, né, a gente tem que tomar todo cuidado, né, com é, vedado o nome daquela pessoa, mas os demais, as demais ações, elas são colocadas públicas. Então, tomar esse cuidado e aí com o C a gente conseguiu, porque antes você fazia o quê? Você andava com um monte de processo, né, de do braço, era o processo físico, tinha que encaminhar para a Secretaria da Criança. Aí saía alguém do conselho tutelar, ia para a Secretaria da Criança e deixava lá. O processo perdia. Então, o conselho, isso foi normatizado. E aí todos os conselheiros também vão ter acesso ao SEI, que são individuais. Então, cada processo que vai ser aberto, vai ser aberto por você, na sua senha, na sua matrícula. E aí você vai partilhar a partir dos estudos de caso. É... E aí, com relação às atribuições, aí vai ter as, as, atribuições, as demais atribuições, que é no artigo 34, só para finalizar, que é auxiliar a chefe imediato nos assuntos de natureza técnica administrativa, auxiliar na elaboração das minutas, atos de interesse da coordenação a pedido desta, analisar as informações, dados e emitir relatórios sobre matérias de competência da área que estiverem lotados, Realizar estudos e demais procedimentos quando solicitados pelo conselheiro tutelar. E aí pode ser que vai para lá um sociólogo, um antropólogo, um psicólogo, um assistente social. Mas essas pessoas não vão desenvolver essas atribuições de assistente social, de psicólogo. Não vai nem é para fazer grupo de estudo sobre. E ah, vem aqui você que você é assistente social, você que é psicólogo para participar? Não. Vai fazer um estudo. É, vai fazer esse, essa especial, um estudo especializado, mas que vai ser apresentado pelos conselheiros tutelares, né? É, o vai fazer cumprir as leis de regulamento, exercer outras atribuições que lhe forem é, conferidas, é, receber e transmitir informações administrativas, que é um pouco do que a gente já tinha falado, receber e controlar a tramitação dos processos e demais expedientes. É isso. Alguma dúvida? Gente, esse decreto está na internet, peguem, dêem uma lida, é coisa mínima. Uma pergunta rápida, você não sei se eu falar, desculpa, você já, já tem falar. É, a, a gente não fala do critério de escolha, não é falado. Tem algum critério político? Não? Pode ser é, cargo comissionado, pode ser servidores do, da, da, da secretaria. No último concurso, várias pessoas que foram chamadas, elas foram para é, ocupar esse espaço né, de formação. O que, que acontece é que às vezes a pessoa é nomeada e aí dentro da secretaria da criança tem um processo dentro do, do GDF, né? Processo de remanejamento. Então, ah, eu tenho aqui uma técnica que é servidora de carreira, foi recém-nomeada, foi colocada para cá. Ela é muito boa, não queria que ela saísse. Mas essa servidora ela tem o direito de fazer o remanejamento. Então pode ser que ela saia do local que ela estava, venha outra pessoa ou não vem. Quando não vem outra pessoa que é servidora de carreira, aí eles podem fazer a nomeação dos cargos comissionados. Não existe nenhuma restrição com relação a quem é essa pessoa que vai exercer o cargo dentro desse núcleo. De de de de a Não, não, não, não. Aí pode ser uma pessoa que mora lá no, em Planaltino e vai trabalhar no Conselho Tutelar de Santa Maria. Não tem nenhum vínculo com o Conselho. O conselheiro não tem nada a ver com isso. Isso é onde, quando é, Como é cargo comissionado? Carrega tá comissão é uma indicação política. Né? E aí pode ser tanto do secretário, do subsecretário, enfim, de quem for de interesse e das negociações que o Estado, que o governo está fazendo com as demais pessoas. A Fernanda vai. Fala o número do decreto que aqui não, eu não peguei, só peguei a partir. É o decreto 37.950/17. E aí tem outro decreto que vai falar mais detalhado né, sobre o que é vedado, os conselhos, né, nos termos da lei, que é a lei 5.294, de 13 de fevereiro de 2014. Isso, a lei estrital. Esse aqui é o decreto. Aí a lei estrital vai falar não só sobre o NEAG, mas sobre uma estrutura que é mais complexa com relação ao conselho tutelar. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Alguém escreveu alguma pergunta? Eu acho que responder é isso. Obrigada, Dani. Uma salva de palmas para o Alô. teve outra pergunta aqui, a gente não identificou, né? Mas a gente, que nem eu falei com vocês, a gente elecou aqui. A ideia é assim, eu queria perguntar uma coisa, o conteúdo do ECA é bem extenso. Gostaria de umas dicas sobre quais são os artigos primordiais e que não podem ser deixados de estudar porque estou dando uma lida geral, mas ainda na dúvida de em qual focar. Também fiquei com dúvida em uma lei específica, em um artigo específico, mas ela, ela ou ele não falou qual seria essa, esse artigo específico. Então, é, pensando que o ECA é um conteúdo primordial para essa prova. A gente tem que estar com essa leitura muito em dia e saber aplicar também um pouco ela nas situações que podem acontecer na prova, né? que, que a gente entende... Que talvez não provoque algumas situações para a gente saber como aplicar a legislação. Mas, se assim, você não tiver tempo nenhum para estudar o estatuto, só tiver, sei lá, esse restinho de semana, então a gente precisa focar nos princípios, nas diretrizes principais do estatuto, nas medidas protetivas, nas medidas socioeducativas, é, sobre profissionalização dos adolescentes e. medidas socioeducativas. Adoção do e guarda. Eu acho que a gente, é, Se você não tiver tempo nenhum, se você já tiver estudado, já tiver lido tudo, já tiver em dia e quiser retomar, pode fortalecer esses artigos, Porque os conselheiros tutelares eles atuam principalmente com as medidas protetivas, por exemplo. Mas como a gente já tinha comentado antes nas outras aulas, a prática não é igual, que vai ser cobrado na prova, enfim, em várias situações. Né? Então a gente precisa estar com essa legislação na ponta da língua. Espera aí, espera, espera uma correntinha. Não, não precisa. Não. É, para a gravação. Com relação aos artigos, é muito importante é, dar uma olhada nesses capítulos do pessoa mas principalmente, no, a partir do 86, falar sobre a política de atendimento à criança, para entender, né, sobre essa política que fala um pouco da parte especial da atenção, e principalmente é, o artigo 131 que vai falar das atribuições do conselho tutelar. No artigo 131 para frente ele vai falar o que é o conselho tutelar, quais são as atribuições, quais são as medidas protetivas que podem ser aplicadas. Então esse artigo tem que estar na mente de vocês, bem bonitinho, né? porque provavelmente eles vão explorar muito desse artigo, que é, o, que é o das atribuições dos conselhos tutelares, que é o 131, tá bom? E aí, perna, não vou deixar com você, a perna tem, eu vou ler aqui a perguntinha, que é uma dúvida que apareceu sobre o artigo 226 da Constituição Federal, inciso 3, não havia sido mudada a lei em relação aos casais homofetivos. mudou a ênfase? É, com relação à questão da adoção por casais homoafetivos, a gente não teve alteração legal, tá? É, a nova lei de adoção, ela não traz isso, né? Eu lembro, a gente estava no processo lá de, de aprovação e no momento isso foi retirado da lei. Mas já tem jurisprudência, né? Então, hoje, é, você não tem regulamentação enquanto lei sobre a questão da, da adoção por casais homofetivos, mas você já tem muita jurisprudência, já tem decisão, inclusive, do Supremo, e com isso se tem conseguido, então, é, que se proceda com relação à questão das adoções, tá? É, uma outra pergunta que foi feita é sobre a questão de autorização de criança é, e adolescente para viagem. Eu até anotei aqui, Tio. Porque teve uma alteração, gente... Onde é que está o meu papelzinho? Eu te passei o meu papel? Está aqui. É, tá aqui. Teve uma lei recente, agora de 2019 que é a lei 13.812 de março de 2019 que estabelece a política nacional de busca de pessoas desaparecidas. Antigamente, no artigo 83 do estatuto, ele fala sobre a autorização de viagem de crianças e adolescentes. Antigamente, era estabelecida a partir dos 12 anos, a criança até 12 anos, né, se fosse desacompanhada de dos pais tal, tinha que ter autorização é, para poder viajar. Agora, essa lei aumentou para 16 anos, então é, é importante que vocês deem uma, lei, uma lida no artigo 83, que ele fala, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsáveis sem expressa autorização judicial. Esse artigo modifica para nenhuma criança é, abaixo de 16 anos. Então, isso pode ser uma pegadinha, que esteja na prova, porque é uma lei extremamente recente, até então era 12 anos e agora é 16, tá? É. Então, acho que é importante, que, porque alguém me fez a pergunta assim, que quanto à viagem, pra, né, se precisa ter autorização dos pais. E aí, esse artigo também fala do que, que considera é, esse responsável. Então, assim o responsável é aquele que detém a guarda. Né? É, o que, que, quando não vai ser exigida essa autorização. Então, dê uma olhada nessa, nesse artigo 83 e dê uma olhada na lei que modifica esse artigo, que é a 13.812 de 2019. 812... De 2019. Tá? Então, aí tem uma outra perguntinha que chegou aqui nas nossas redes. Assim, eu estou aqui na dúvida se vale a pena focar um pouco no NoB Suas. E aí, se for focar, queria saber se tem alguma dica quanto ao objetivo, princípios e seguranças afiançadas. Faço muita confusão com eles nos exercícios que achei aqui. Tá, então, gente? A NoB é uma legislação extensa. É, não tem como a gente é, Garantir para vocês O que é que cai, o que é que não cai né? A gente precisa focar E ter aí uma linha de estudo Para essa atuação Dos conselheiros tutelares tá? Então assim, essa, essa pergunta muito ampla Não tem como a gente Responder de uma forma Específica Aí tem, chegou outra pergunta aqui Falar sobre o artigo 86 De qual lei? Né? A gente... Não sabe? A gente a perna já falou que né, o artigo 86 do estatuto é um artigo importante, se for do artigo 86 do estatuto, a gente já está contemplado com a fala da perna. É porque o artigo 86 é o que começa a falar sobre a, a política de atendimento. A partir desse artigo é onde começa a parte especial toda do estatuto. Né? Até então... É, são os direitos fundamentais É a parte toda dos direitos fundamentais De criança e adolescente né? e, e aí a partir de 86 Ele estabelece a política né? Ele estabelece a constituição Do conselho de direitos né? do, do próprio conselho tutelar é, Das atribuições De centralização política administrativa Para a política da infância né? E todas as competências Que vai gerir então Essa política de atendimento no qual os conselhos tutelares estão inseridos. Né? E aí tem uma outra pergunta aqui. Exemplos de infrações e as devidas aplicações de medidas socioeducativas. A gente precisa saber um pouco das medidas socioeducativas para a prova. Mas o conselheiro tutelar ele não aplica nenhuma medida socioeducativa. A medida socioeducativa, é por mais branda que ela seja, porque ela possui uma classificação, é aplicada pelo judiciário. O que a gente precisa saber? Quais são elas? E que elas podem ser concomitantemente aplicadas com medidas protetivas, né? Que adolescentes que cumprem medidas socioeducativas podem também receber medidas protetivas. Como assim? Um adolescente que cumpre a medida de internação, ele pode ter aplicado a ele uma medida protetiva, vamos supor, de tratamento para a dependência química, por exemplo. Ou os pais para tratamento médico, né? Então, isso a gente precisa saber. Não, exemplos de infrações, no Estatuto da Criança e Adolescente, chama ato infracional, que são análogos aos crimes no Código Penal. Né? Então, assim, os exemplos de infrações são os crimes né, que os adolescentes podem cometer. O que, que a gente precisa saber da medida socioeducativa nesse quesito, que eu acho importante. Qual é a idade que o Estatuto coloca, é, estabelece, para a faixa, faixa criança e adolescente. E aí saber que as medidas protetivas elas são aplicadas a crianças e adolescentes, medidas socioeducativas a adolescentes, que podem cumprir as medidas até os 21 anos. Né? Então vamos repassar isso aqui. Criança é de 0 a 12 completos ou incompletos? E as medidas socioeducativas? De 12... Então, a criança é de 0 a 12 incompletos, não é isso? Até 11 anos, 11 meses e 29 dias, dependendo do mês, né? E aí, adolescente de 12 aos 18, mais a medida socioeducativa, se ela for aplicada a um adolescente... 18 incompletos. E a medida sócio se ela for aplicada a um adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele pode cumprir essa medida sócio até os 21 tanto é que atualmente no DF nós temos uma unidade de internação no recanto das EMAs que atende apenas maiores de idade. Mas eles continuam cumprindo medida sócio tá? Outra dúvida que chegou aqui foi um pouco de sinase conando a ICNAS. A gente ia precisar de um mês para falar aqui, aqui falando de sinase conando a ICNAS. O sinase a gente tem uma aula no canal do Fábio sobre SINASE, que eu dei lá no livro Bandeirante. Conanda e CNAS, realmente a gente precisa consultar a legislação e dar uma cidadinha também com um pouco de cuidado, porque o Conanda, é, as questões sobre o Conanda e sobre os, né, os conselhos de direito, eu acho que elas podem cair na prova com bastante ênfase. E aí chegou outra dúvida aqui, desse modo genérico também, falar sobre adoção ou guarda tutela. E ato infracional. O ato infracional... Acho que eu vou trocar de lugar, vou o a pé, tá? Então, o ato infracional, a gente falou, né? O artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece... Todo o devido processo legal, acho que a gente tem que saber. A gente tem que saber quais são os atos infracionais, ou quais são as medidas socioeducativas, a definição de ato infracional, com base nos princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, medidas protetivas, medidas socioeducativas, a gente precisa saber de como. E aí eu separei um pequeno resumo para a gente falar um pouquinho de guarda, tutela e adoção. Isso, só que você, um adolescente de 18 anos, ele não recebe mais uma medida sócio-educativa. Ele já vai para o sistema penal. Não. Ele recebe até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Se ele completar 18, ele já vai para o sistema penal. Agora, ele pode cumprir a medida até os 21. Não, eu estou querendo, só que, que em relação a essa questão aí, a Bata pode fazer essa pegadinha aí. Pode, claro. Assim como... Uma criança vai receber uma medida socioeducativa, né? Não tem... A criança é de 0 a 11 anos e... E aí, e aí pode. Aí é Aí pode. Se vier, a criança pode receber pode, a é de 12 anos. Entendeu? Então, Entendeu? tem que ficar atento a isso. A fala, a boca. Porque a maioria das aí, pegadinhas... A é... Isso. Porque 12 anos, ainda é criança. É, o o Sebraspe não tem esse perfil dessas decorabinhas né? Mas a gente precisa estar atento, nosso papel aqui, né? É alertar. Gente, desculpa, eu falei 12, acima de 12 já é adolescente. é a mesma eu Então, 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias é criança. 12 anos completos já é adolescente até os 17 anos arrasaram, que aí não recebe, aí recebe uma sócio-educativa, 18 completo, já faz parte de uma outra categoria, mas pode cumprir a medida sócio-educativa até os 21 anos, porque aí qual que é a lógica, né, punitivista, claro, nesse ponto, do, nesse aspecto do estatuto, se ela comete um ato infracional com 17 anos, ela ia ficar só um dia e ia sair. Por isso que pode cumprir a medida. Você pode cometer a medida ainda menor, de, cometer o ato infracional menor de idade e cumprir a medida até os 21 anos. Que aí dá os 3 anos. Que pode ser liberado compulsoriamente quando completa 21 anos ou quando completa os 3 anos. Tá? Ah, mas ele cometeu 20 atos infracionais e ele vai. Só vai cumprir 3 anos? Pela legislação só. Na prática a gente sabe que acontecem outras coisas, mas a gente aqui ainda não está falando da prática em si, estamos falando da legislação, tá? Quais são as medidas socioeducativas, gente? Advertência, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, sem liberdade e internação. Aí a internação estrita existe? Existe? Não existe internação estrita, a gente fala a nossa linguagem né, cotidiana para diferenciar da, da internação provisória. A internação provisória existe? É E até quanto? 45 dias. 45 dias. Ela pode passar de 45 dias? Não. Pela legislação, não foi julgado até os 45 dias, automaticamente liberado. Ah, professora, mas na prática, eu ouvi dizer, esquece a prática. Tá? Então, 45 dias liberado compulsoriamente. É, audiência no, na legislação é chamada de audiência de custódia mas a gente tem uma unidade de atendimento integral aqui que funciona os plantões então se um adolescente for apreendido é, no NAI, por exemplo, nessa unidade de atendimento integral ele precisa avisa, avisar o Ministério Público com até 24 horas porque a gente não tem plantão do Ministério Público aqui, mas tem dos juízes da Defensoria e de outros órgãos afins. Né? Então, ele passa um pernoite é, na unidade de atendimento integral e aí ele tem que ser ouvido, tem que passar pelo juiz de plantão e tal. Por isso que existe a internação provisória. Porque é o juiz que está lá de plantão, ele não é um juiz da infância. Então, ele prefere não se intrometer ali naquele caso que chega para ele talvez mais complicado. Então, ele decreta uma internação provisória para ele ser julgado, aí tem pia, tem parecer, tem atendimento, novidade provisória, e aí o juiz ainda pode tomar uma decisão mais segura em relação ao cometimento daquele ato infracional. Mas muitas vezes o NAI também libera para a família, né, o Ministério Público, sei lá, pode conceder uma remissão, e aí a gente tem um monte de situação aí. Então vamos lá falar um pouquinho sobre, pera, tem mais alguma coisa importante que você queria colocar? E aí, então, eu vou falar um pouco aqui sobre guarda-tutela e adoção. É bem rápido esse resumo aqui, porque, enfim, não era uma aula hoje, era um tira-dúvidas, né? Então, sobre guarda, o artigo 32, 33 a 52 do Estatuto. Então, tem que olhar com bastante calma. E aí, eu posso deixar também o um e-mail, se vocês forem fazer uma revisão e tiverem algumas dúvidas, manda pra gente que a gente tenta responder, tá? Então, a guarda, ela requer assistência moral, material e educacional. Quem tem a guarda possui essas responsabilidades. A guarda pode ser revogável a qualquer tempo, não implica em perda do poder familiar, não possui direitos previdenciários. É, e, a, e aí os tipos de guarda né, que a gente tem. Guarda de fato, que não foi registrado na justiça. Ah, mas como assim? Ah, eu vou viajar, por exemplo, e deixo meu filho menor de idade com a tia. Ela, ele está sob a guarda dela naquele período que eu estou viajando. Não precisa ser registrado na justiça, mas naquele momento é que ela tinha o responsável legal na minha ausência. né? A guarda de direito, essa é requerida no judiciário. A guarda derivada, que deriva da ação de tutela, que a gente né, vai ver aqui mais embaixo. E a guarda estatutária, quando a criança encontra essa situação de risco e aí uma instituição toma a guarda daquela criança. Ou daquele adolescente. Tutela. Caso de falecimento ou ausência dos pais é nomeado um tutor. Ela, então vocês percebem que a tutela ela tem uma formalidade maior do que a guarda. O tutor implica em assistência moral, educacional e material. Administrador dos bens até os 18 anos de idade. Aqui a gente vê a principal diferença entre guarda e tutela. A guarda ela não vê... Não possui direitos previdenciários não administra bens. A tutela já administra bens, tá? Na tutela há perda ou suspensão do poder familiar. A guarda não tem. A guarda é uma coisa provisória, a tutela suspensão do poder. Revogável a qualquer tempo também. Há direitos previdenciários e o tutor não pode alterar o nome da criança ou do adolescente, tá? Existe uma lei, uma jurisprudência do STJ que não possui direitos previdenciários. Então, a gente vai ter que dar uma olhada na jurisprudência. Eu creio que isso não vai ser cobrado da prova. Uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre direitos previdenciários de guarda. No ECA também tem alguma coisa, mas segundo a jurisprudência do STJ, a guarda não prevê direitos previdenciários. Então aí é uma guerra de instâncias... Parágrafo do Artigo é. Tutela legítima, em regra exercida por algum membro da família. Tutela testamentária, quando os pais indicam em comum acordo, em testamento, quem será o tutor. Tutela dativa, quando não há legítima e nem test testamentária, será indicado pelo juiz. E o tutor presta contas, pois administra os bens. Então o tutor está sempre sob a supervisão da autoridade judiciária, principalmente quando há administração de bens. O tutor não pode vender nenhum bem sem autorização judicial. Ainda tem um pró-tutor, pessoa que, pessoa que fiscaliza o tutor, designado pelo juiz. Né? E o tutor ele pode ser remunerado. Se não existe nenhum tutor testamentário, ou indicado pela família ou voluntário, é designado pelo juiz um tutor, ele vai ser fiscalizado pelo pró-tutor e ele tem que prestar contas. Né? Então a gente pode ver aí que a principal diferença... Entre a guarda e a tutela é essa administração de bens E essa fiscalização pelo judiciário Porque, enfim, a gente sabe que na sociedade de hoje Tudo acontece por dinheiro, por bens Então o tutor designado pela justiça ele é fiscalizado pelo protutor e pelo judiciário tá? E ele pode ser remunerado né Porque ele vai destinar tempo Aquela criança aqui adolescente Às vezes ele precisa parar de trabalhar Para tomar conta, então ele pode ser remunerado Adoção é como se filho biológico fosse cria-se um vínculo com a família adotiva e rompe-se o um vínculo com a família biológica, exceto em casa de casamento. Como é isso, gente? Então assim, a pessoa quando o adolescente ou criança quando ele é adotado, ele já ele precisa romper todos os vínculos afetivos de comunicação com a família de origem, né? Porque para viver uma vida plena pelo casal, né? Pelo pela pessoa, pelo casal, que se propôs a adotar aquela criança. Só que aí aquela pessoa vai casar. E ela precisa se certificar que ela não está casando, sei lá, com o irmão, com o parente. Então, nesse caso, a justiça autoriza a saber da árvore biológica dessa pessoa para que ela se certifique que não está casando com o parente. Né? Hoje em dia, existem outros meios da a gente fazer isso, talvez um, um teste psitológico para designar se não é parente e tal, mas a justiça garante esse direito, certo? A necessariamente a perda do poder familiar é irrevogável, uma vez você adota uma criança ou uma adolescente, você não pode devolver estamos falando da legislação, foi colocando no meu país, Piauí uma pessoa adotou e depois devolveu o adolescente, que dá um trabalho mas nós estamos falando aqui da legislação do estatuto tá? Há todos os direitos garantidos, inclusive sucessórios. Tá? Então, o adotado ele passa a ter direito sobre todas as garantias, como se o filho biológico fosse de herança, previdência, enfim. É, pode haver alteração no nome e alteração no sobrenome. Diferença de idade exigida entre adotante e adotada é de quantos anos? 16, ok, estão afiados Pessoas impedidas de adotar Avós e irmãos Podem ter guarda ou tutela Mas não podem adotar A adoção ela é personalíssima Não tem como você terceirizar Por procuração, pelo próximo Ou treino A né? é, adoção bilateral Ou unilateral Casal ou solteiro Adotando a criança nossa legislação atual permite que a criança ou adolescente seja adotada por um casal ou por uma pessoa solteira. Adoção. Intuito persona, que é uma coisa em latim que eu não sei nem ler. Quando a criança ou adolescente já possui um adotante pré-determinado. Adoção internacional requerente reside no exterior, não é restrita a estrangeiros, pode ser um brasileiro residente no exterior que adota. Mas ela é personalíssima, então uma pessoa do exterior, ela quer fazer uma adoção internacional com uma criança ou adolescente do Brasil, ela tem que vir ao Brasil. Não existe a fazer lá por videoconferência, é, procuração, nem nada disso. O STJ entende, aqui é umas observações que eu achei importante a gente colocar. O STJ entende que é possível adoção por casal homoafetivo, baseado no melhor interesse da criança e do adolescente. No caso de adoção de índio ou descendente de quilombo, a lei exige que o adotante respeite a cultura do adotado e a preferência é que ele seja adotado por alguém da mesma cultura que preserve isso, tá? Então, assim, foi um resumo bem resumido aqui da adoção, guarda e tutela. Leiam com atenção o artigo 33 a 52 e vocês têm mais alguma pergunta aí nos papilhinhos? Que a Perla vai falar aqui no microfone. É, só com relação à questão da autorização de viagem, quando a viagem é internacional, tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Né? E aí a questão da idade permanece e eles colocam que, no caso de estar tá viajando com um dos responsáveis, precisa ter a anuência do outro pai. Né? então isso também pode ser algo que, que caia para a questão das viagens internacionais e tal e e como eu disse para vocês eu acho que é muito importante vocês terem em mente um pouco como que o estatuto foi pensado né ele foi pensado a partir é, de dois livros né o primeiro livro que fala da parte geral que é onde ele traz todos os direitos, né? as disposições preliminares, os direitos fundamentais, é, a prevenção e depois o livro 2 que fala da parte especial. Né? A parte especial que é quando começa a, a, as medidas de proteção, é que quando começa as medidas de proteção ele vai dizer o que, que são essas medidas de proteção né e que são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei ou seja aqueles direitos todos que estão na primeira parte do ECA forem ameaçados ou violados e aí ele divide né ou por ação e omissão da sociedade ou do Estado por falta, omissão ou abuso dos próprios pais e responsáveis, ou seja, daqueles que são responsáveis pela garantia dos direitos da criança. E o terceiro é em razão da conduta do, do caso do adolescente, que é onde entra as medidas socioeducativas. Então, essa é a lógica do, do legislador ao pensar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E os conselhos tutelares... É, eles entram exatamente nessa perspectiva das medidas protetivas, porque ele é o um órgão por zelar na comunidade para que essas crianças e adolescentes não tenham seus direitos violados. Né? Então, ele tem é, o trabalho de restabelecer que essas crianças é, possam gozar desses direitos que eles foram, é, estão sendo ameaça ameaçados ou negados, né? E, então, assim, esse artigo 98, eu diria para vocês darem uma olhada muito cuidadosa nele, né? A partir do 98, 99, enfim, até chegar nas atribuições do Conselho Tutelar, tá bom? Não sei se tem mais alguma, alguma pergunta mais específica. Vamos lá, gente, é a hora é agora. Não, dou-lhe uma Dou-lhe duas Professor, sobre a reeleição Como que vai ficar aí pra gente, no caso? Se reelege por uma vez E como é que é? Eu compro o que pode continuar Sim, agora já foi aprovado né? Então assim, no caso O conselheiro tutelar que for eleito Ele pode se reeleger você seja se é às vezes, quantas vezes ele quiser, a partir da lei que foi sancionada, né? Então não tem mais esse impedimento que tinha antigamente. É. E foi. E é recente, né? Foi bem, bem recente isso. Tanto que teve que fazer adequação à legislação nossa também aqui, com relação a isso. Mais alguém? Mick Carol? Suelen? Não? Então, gente, a gente aqui, em nome né, da nossa equipe, queria desejar para vocês uma boa prova, então. A gente vai estar junto com vocês depois da prova também, se tiverem questões duvidosas, podemos pensar nos recursos, não vamos né, tentar acompanhar o gabarito oficial, comentar a prova... Tá, Acompanhe nas redes, eu agradeço a presença de vocês, a nossa aula foi curta porque não tiveram muitas dúvidas. Eu agradeço a presença de vocês e desejo boa sorte a todos e todas nessa prova. Obrigada. É, só que, gente, eu estava vendo aqui no, no que ele colocou do direito previdenciário, eu tenho um estatuto comentado aqui, né? E eu acho que. É, de fato, o artigo 33, cadê? Ele, ele fala aqui, ó: guarda confere a criança e adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, né? É, mas o autor aqui fala: eu acho que talvez o que. Porque isso, isso suscitou muitas ações na justiça, porque o que, que acontecia? Para que pudesse continuar com os direitos dos avós, né? os pais passavam a guarda para os avós para conseguir ter só a finalidade econômica, né? Na verdade o pai continuava, a mãe continuava com a criança, ela era de fato guardiã, mas ele passava para o avô para poder garantir que aqueles direitos previdenciários permanecessem. Então, pelo que foi colocado aqui do que eu estava lendo, ele comentando esse artigo, teve muitas ações na justiça, né? E que, e que acabou tirando, então, algumas, alguns estados conseguiram tirar essa questão do, do fator, né por, quando comprovado que, na verdade, a guarda não era uma guarda, mas era só por questões econômicas. né E aí, no caso dele, ele interpreta que, de qualquer forma, tem que ser garantido como está posto no Estatuto, e se tiver irregularidades, tem que se trabalhar de uma outra forma e não retirando esses direitos, né? Então, de fato, tem essa questão, mas é importante que se diga que o artigo, ele põe, inclusive, penitenciário né? Então, tá? Só pra gente... Mas eu acho que não vai entrar nesses pormenores aí, com relação à jurisprudência, tudo que foi, né? E boa sorte, gente!